Se se se na baby Oh mama don't play now baby Se se se now baby So let's go with these train now baby Qualidade deve tá meio bosta, gente, mas é porque a luz tá maravilhosa no carro, né? A gente tá indo pra São Paulo e a é essas horas, né, amor? Existe amor em SP. Nós Estamos indo pra Campus Party E a gente vai encontrar com uma amiga minha Chegando lá em São Paulo ainda hoje Que vai chegar umas 22 horas A gente vai encontrar com a Pracy Tudo bom, Pracy Faz tempo que eu não vou te visitar Aí a gente vai pra Campus e vai ficar na casa dela é, Dando amor, recebendo amor e carinho E conhecendo coisas legais, né amor? Sim Eu tô empolgado, mas eu tô nervoso. Eu tô com dor de barriga Aí eu tô... Vou tentar gravar tudo que a gente conseguir. E é isso, gente. Vamos que vamos. A gente chegou na casa da Pracy. Ela já tá dormindo. Ela foi dormir com a nenê. Ela tem uma filhinha. E a gente pediu um rap pra comer. E vamos dormir, né, amor? Amanhã a gente tá pensando em ir pra primeira programação, né? Sim, assistiu Castanhari. Acho que a primeira ideia mesmo é essa, tipo, nossa, de ver o castanhar e conhecer um pouquinho mais da feira. E vamos tentar gravar tudo pra vocês. A gente tá morrendo de sono. Tamos podrinhos. Tá podrinho. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? A Paula também, ela tinha comentado que tinha uns negócios que ela recebeu que tá, tipo, famosinho no Instagram. Talvez a gente vá gravar com ela. Vamos ver. Então, boa noite e até amanhã. Boa noite. Bom dia, tudo bom? Quem que acordou o cabelo todo cagado? Eu, aí a gente tá com a Lana, tudo bom? Fala aí pra eles. Uhum. Oi, e o mort tá ali, ó. Porregado ainda. Eu tenho um anel. São nove horas e nós vamos, vou tentar levantar, né, quer dizer, tentar acordar o humor pra gente se arrumar pra ir pra campus. Nossa amiga já tá vindo pra São Paulo, ela falou que vai direto pra lá. Paulinha tá no quarto do lado. Também acabou de acordar E é isso eu ainda, eu ainda tô meio bosta Vou começar a me arrumar Vou pegar depois o secadorzinho da Da Dona Paula Que tá ali preparando café da manhã ziz. Tudo bom A gente invadiu a casa dela Tem uma vista maravilhosa da onde a gente ficou A gente ficou no quarto da Lana Que é a baby dela Mas assim Que vista, gente a Flávia deve estar vindo Já deve estar por aqui em São Paulo O amor foi tomar banho, finalmente ela levantou E é isso, gente eu Tô meio que pela metade, eu não sei como que eu ainda vou vestido Mas eu acho que eu vou pôr meu chapéu Não sei, não sei Bom, estamos prontos Eu peguei uma lente nova da Prissy pra usar Talvez essa seja a próxima lente Não sei do canal Estamos dando tchau oh, minha cara. Ah, todo mundo fosse bonita assim Eu tô sem uma maquiagem também na cara Porque eu sei que eu vou suar, eu vou derreter tudo E é isso aí, né amor? Se, hum, filmou bem, né? Meu queixo, hum, lugar. Desculpa. E tamo indo Tchauzinho, beijo meu amor E até, até mais Então, a gente conseguiu pegar Um moço do Cabify Muito legal, porque a gente teve muito, muito azar Com, com locomoção até agora. aqui de verdade, desde ontem que a gente chegou a gente teve muito azar de atendimento Até acendimento no metrô Exatamente, foi horrível, foi muito horrível E a gente tá indo direto agora pra Campus Park Estamos um pouquinho atrasados, mas vai tudo certo é, A nossa amiga já tá lá, a Flá Ela tá na fila e a gente vai conseguir um tempinho Pra conversar com o Castanhari, que é uma pessoa que eu gosto muito Porque me influenciou muito A mudar os moldes do canal E me fez acreditar de novo no Youtube Porque tava difícil Tava difícil mesmo Gente, desculpa se o vlog tiver uma bosta É porque eu juro, eu não sei vlogar eu tô muito aprendendo agora Então é isso aí A gente já entrou, mas eu tô um pouquinho atrasado E a Flávia já tá mandando mensagem pra gente Olha que bonitinho Nossas credentes E revistando mochila agora E correr pra Academia Creators Pra fica pra lá A gente acabou de sair dali do, Da área VIP de Youtubers E... A Flávia ela acabou gravando com um o Castanhari porque ela tem um canal muito importante de, Pra galera que não é ouvinte, os mudos e os surdos E eu acabei servindo de staff e gravando pra ela um videozinho com entrevista com o Castanhari E pra quem não sabe o Castanhari foi muito importante pra mim esse ano Porque eu tava pensando em desistir até do canal porque eu tava bem descontente com as visualizações e tudo mais E ele fez um vídeo quando ele ganhou a placa de diamante se eu não me engano, falando sobre os valores dele em relação ao YouTube isso me fez pensar muito no que eu tava criando e mudar pra vocês esse ano por isso o conteúdo mudou e no final da entrevista ele falou uma coisa pra Flávia que eu achei incrível, incrível mesmo e enfim, eu vou deixar aqui pra vocês a, o vídeo deles, que vai sair no canal deles e eu acabei chorando porque ser uma manteiga derretida eu vou postar uma foto minha com a aqui pra vocês verem e é isso é, eu vou tentar gravar com o Moro e com os meninos um pouquinho da Campus Party e amo vocês a gente veio aqui numa roda, roda, roda do Silvio Santos. Roda, roda! Tira. Veio no, é, numa roda da Chili Beans E daí tem uma... <coughs> Perdão. Daí tem uma, uns prêmios que você ganha, umas balelas. Agora eu não sei se o prêmio é bom, mas eu vou ganhar, eu vou. É, a gente vai ganhar o prêmio. Ninguém ganhou até agora. E eu vou ganhar. Eu vou filmar ele. Tu vai ver só. Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Adio, Suba, um, tem uma amiga aqui ó que desafiou a gente a fazer o quê? A, a dançar, ganhar. a ganhar e me dar um energético. A gente vai ter é que dançar fácil. e dar um energético pra ela ainda. Entendi. Obrigada, meu. <risos> É ali que ela quer que a gente dance, ó, ó. Eu não sei, eu pareço uma lombriga, gente, não sei fazer isso. Postando no Twitter, desbloqueando a emoção pra ganhar um cafezinho, né? Porque precisa, né? A gente que, que gosta de ficar nessas tecnologias precisa de um cafezinho. E é isso, né, produção? Um taputinho de graça, sempre é bom. Na Campus Party tinha muitos estandes legais e com coisas incríveis. Vários estandes falando sobre tecnologia e inovação, sem contar os lugares para os criadores e palestras que tiveram. Foi muito, muito divertido. Tiveram exposições muito interessantes também, com personagens de séries, filmes. Tava muito bonito. E eu, que sou cosplayer e amo cosplay, acabei encontrando com uma galera muito, muito top. E acabei revendo dois amigos meus que estavam fazendo cosplay naquele dia. É isso, gente. É nosso dia de campus party. Acabou! Eu espero que vocês gostem. Aqui, ó, Flávio e Bruno se despedindo E a gente vai pra Paulista agora Vamos aproveitar que a Campus Party oferece um ônibusinho até o metrô E é isso, né amor? Eu tô muito realizado Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui É isso aí, obrigado por assistirem vídeo Eu amo muito vocês Até a próxima aí Falou! Falou.